e é isso que as torna também diferentes e únicas, é realmente o facto de a pessoa estar à espera de uma coisa enjoativa e não é enjoativa, como terá a oportunidade de provar. <risos> Vinhais é um conselho do nordeste transmontano que se encontra localizado em plano parque natural do Montezinho e que além da riqueza e da diversidade que tem em termos naturais tem naturalmente outras riquezas e naturalmente que não podemos ficar indiferentes à presença que houve em Vinhais durante alguns anos de, de uma ordem religiosa que se instalou no centro da vila e que no século XVI edificou o convento de Santa Clara com certeza que entre outras obras que faziam como sendo a difusão da Pé, eh, também eh, fariam estes doces e outros doces e que chegaram felizmente preservadas eh, até aos nossos dias. Eu, esta casa era a casa dos meus bisavós e eu passei aqui a minha infância caminhava com a avó e ela dizia olha, queres... queres eh... Aprender receitas, falava, vais passar aqui umas receitas? E pronto, e foi assim que eu fui conhecendo e fui tomando gosto. E depois daqui, da receita, passávamos para a cozinha e ela disse, vamos fazer? Vamos. Eu aprendi a fazer e hoje tenho mesmo amor por uh, estas receitas. Havia um grupo de senhoras que se juntavam de ensinar em receitas umas às outras e, e de uma forma muito menos egoísta. Uh, elas passavam receitas e os livros que eu tenho têm nome. As receitas da Dona Nair, as receitas da, da Dona Efigênia, portanto, tinham os nomes uh, de quem dava a receita. E eu aprendi a fazer estas receitas conventuais, algumas conventuais, como é o caso destas, e outras que eram receitas de, de, das casas, e, e uh, pronto, todas essas, essas, essas senhoras moram comigo sempre, vão morar comigo toda a vida.